E aí pessoal, beleza? No vídeo eu estou mostrando para vocês como tá criando templates de projeto. Ou seja, é. Para você já. Quando acessar o Kickwalk. Já ter as suas pré-definições já toda no jeito. É só você clicar e abrir o projeto e gravar. Né? E. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. É... Ative o sininho para estar recebendo as novas notificações. E bora para o vídeo. É... Quando você. Logo que você abre o Kickwalk, né? nós temos a, a tela inicial, que no caso seria essa tela onde é, por padrão ela vem essa 4Track, Basic, essa, que no caso seria 16Tracks é, Projeto em branco, Guitar Amps e Vocals né, que já são pré-definições, que já vem por padrão no KickWalk é, eu tenho aqui esse é, Blank Project, né, no caso que eu criei que é a forma que eu gosto de estar tá utilizando, né? Assim que eu abro o cakewalk sem nenhuma trilha e tudo mais, então eu acabei criando. Mas por padrão, ela vem o basic. E pode notar aqui, se você notar, aqui tem uma estrelinha, né? Nesse tá azul, né? no Blank Project, né? Tá azul a estrelinha, porque eu tô usando ela como padrão. Né? Então quando eu clico em criar um novo projeto, automaticamente ele vai abrir esse template que eu já deixei criado é, o padrão ele vem o basic, vou dar um exemplo para vocês, eu vou clicar aqui para abrir o blank project Veja que ele abre sem nenhuma trilha né? E se eu clicar por exemplo aqui em fechar ele clicar aqui em novo eu tenho essa opção aqui que está com a estrelinha e dá OK ele vai abrir esse template que eu criei Agora se você... Agora eu vou deixar selecionado, por exemplo, aqui ó, com a estrelinha azul, o basic, que é o que vem por padrão né? Então veja que quando eu clicar em abrir, ó, ele abre esse... essas duas tracks, uma mid e uma de áudio, por padrão mas como eu disse eu não costumo estar utilizando por isso que eu criei eu criei aquele outro template que eu costumo estar utilizando e eu adicionei um atalho no, no teclado do, do no, no, no teclado do computador eu criei um atalho para estar tá abrindo um novo projeto que no caso eu uso a tecla apóstrofo né, do teclado então automaticamente quando eu aperto ela ela já abre o template então eu vou estar mostrando para vocês como está criando um template. É, deixa eu excluir essas duas trilhas. Eu vou criar aqui três trilhas. Como exemplo, mas você pode criar quantas trilhas você quiser, né? Temos aqui três trilhas. Deixa eu ó, abrir aqui um pouco. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, é, eu quero criar um template padrão com. É, já com os direcionamentos das entradas da minha interface então eu vou colocar aqui o lado e, L né, esquerdo em todas, por exemplo veja aqui em todas as entradas está o lado L da minha interface isso você pode estar tá selecionando quantas, é, quantas entradas você quiser né, separadamente então, eu feito isso, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui em arquivo. Eu clico em salvar como. Aqui nessa, nessa área aqui, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui em... Eu venho aqui em C2 pontos. Eu clico aqui em Cakewalk content. Cakewalk core. Aí eu venho aqui em em project templates, abro essa pasta, aqui perceba que está escrito aqui um tipo do arquivo normal eu coloco aqui template, veja que ele abre todos aqueles é, templates né, então eu vou colocar agora aqui eu vou escrever aqui é, tutorial, C é, certifico que está em template e clico em salvar Agora veja que eu vou fechar aqui no X, eu vou abrir novamente a tela inicial. Perceba que já veio aqui, ó, tutorial. Eu vou clicar para abrir esse template. Perceba que abrir, abriram as três trilhas que eu, eu deixei aí, que eu no caso criei, e as entradas que eu selecionei. Elas já automaticamente já estão habilitadas a, a entrada da interface. Então isso acaba facilitando, por exemplo, se você, é, você pode estar tá criando vários templates é, um, é, para template gravação de bateria, a gravação, gravação de guitarras, onde você pode estar tá utilizando várias entradas da sua interface, é, usando vários microfones ao mesmo tempo para estar tá gravando, então você já deixa todo o esquema certinho, você deixa tudo selecionado as entradas e as pistas já criadas então quando você clicar para abrir no template que você quer automaticamente já vai abrir direto é, da forma que você configurou e então veja aqui aí se você quiser abrir por padrão o que que você vai fazer é, veja que eu criei esse template eu clico aqui na estrelinha então veja que essa estrelinha agora é, esse template ele é o padrão do Keywalk então toda vez que eu é, abrir o, o projeto por exemplo eu vou fechar aqui ali ó tá aqui é criar um, um novo projeto seria né veja que tá tutorial padrão só dou ok e ele automaticamente ele já abre então eu tenho aqui é vários templates eu posso estar tá criando para vários tipos de gravações então é você pode estar tá configurando é igual eu, eu utilizo a tecla do teclado após para estar tá abrindo um novo projeto Veja que ela já abre automaticamente o projeto que eu deixei selecionado ali, o template, o padrão. É, e você pode estar configurando aonde? É, apertando o P do seu teclado, você vai abrir a, a, o painel Preferências. Você vem aqui em, em Personalização na, na, na barra, você vem aqui em Atalhos do teclado. Seleciona aqui. Então veja que eu deixei selecionado para novo. É só você colocar no Pesquisar aqui, por exemplo, é, deixa eu só fechar novamente e abrir de novo. Vamos abrir novamente. É, você vem aqui e digita aqui no Pesquisar Novo. E aqui você seleciona o, que no caso seria o comando. E a tecla, você clica aqui ó, em localizar tecla. E você escolhe uma tecla do seu teclado que não esteja sendo utilizada como outro atalho, né? No meu caso, eu utilizei a tecla apóstrofo Seria essa tecla e você clica nela, clica no que você quer e é, no caso associar, como eu, eu vou desassociar por exemplo, eu vou estar tá criando novamente só para vocês verem como que funciona. Então está aqui a tecla apóstrofo do teclado, é, novo e coloco aqui em associar, veja que já foi associada essa tecla. E do aplicar e fechar, então toda vez que eu quiser abrir um novo projeto, eu aperto a tecla apóstrofo do teclado e ele vai abrir o projeto que eu deixei selecionado lá o template como padrão. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo bem rápido que um inscrito ele, ele acabou perguntando como que é poderia estar tá fazendo isso né esse procedimento e eu achei bem interessante estar tá gravando esse vídeo para estar tá mostrando para outras pessoas também que creio que muitas pessoas tenham dúvidas a respeito disso e espero que eu tenha que eu tenha ajudado a todos se você gostou do vídeo deixe o seu joinha se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho é, compartilhe o vídeo para estar tá ajudando o canal para estar tá fortalecendo o canal e para sempre estar tá trazendo novos vídeos para vocês e deixe qualquer comentário aí, o que você achou do vídeo, é, sugestão, o que você gostaria de estar vendo aqui no canal. E é isso aí, um forte abraço a todos e até mais.